Carlos, hoje vamos fazer uma mãos à obra que é uma mesa gigante. É uma mesa para a família toda que vai dar pelo menos até 16 pessoas. Ótimo. 16, 18, jeitinho. Um <risos> então o que é que eu fiz? Eu para isso fui ao Lamerlan e trouxe estes pés de ferro. Sim. E trouxe dois tampos de mesa. Isso é igual a que está aqui atrás, não é? é exatamente igual. São os dois tampos para usar. Qual é a especificidade disto? É que vou ter os dois tampos juntos para dar uma mesa larga e comprida. Oh, isso é muito simples. Claro, é só parafusar, os buracos, tipo... Faz Olha, ótimo. é tão simples, tão simples que é, vamos agarrar no tampo. Sim. Vamos deitá-lo neste, neste, neste farandinho que já está prontinho. Sim, Metemos é os pés, a parafusamos e está feito. Pois. Não há problema nenhum. Eu não contei ao Carlos a parte difícil. É que é um afastamento. Ah, ok. Eu quero afastar os dois tampos, que é para poder entrar com o guarda-sol lá no meio e os cabos para candeeiros, para jantares à noite, etc. Que era isso que eu não encontrava no mercado e daí ter comprado estes tampos, dois separados, com esta distância a meio. Pronto. Pronto é, agora só, é só que, que, um... Só que há, um, há um problema. Estes pés, como vês, já vêm com a furação pré-definida. E não, sei... me chega, não me chega a ter estes dois. Exatamente. Significa, se tu vais afastar o tampo, o que é que vai acontecer? Esta furação vai deixar de existir. Para isso, isso. resolvemos a situação muito simples. Uma professora e uma broca de ferro, com calma, faz os furinhos e está feito. O Carlos já faz sempre tudo. Então, vamos à obra. vamos à obra. Uma dica lá para casa: como estamos a furar ferro, o que vai acontecer é que a broca vai aquecer muito. E para arrefecer a broca e ela não ficar uh, sem fio, vamos usar um óleo lubrificante. Sim, pois, põe aí. nós temos aqui já o tampo, já temos os pés, agora quer saber qual é o afastamento que vamos ter aqui. 2 cm, três, quatro... Então, eu disse que além dos fios que eu quero passar por Sim. fandeiros, que isto chegar me preciso também que o tubo do guarda-sol passe cá dentro. Por isso, para ele ficar justinho e para garantir que ele ficar ali bem preso, Vamos ter o suporte por baixo, claro, mas mesmo assim, para garantir, eu usaria mesmo esta bitola, faria com a medida específica do, do guarda-sol. Isto deve ter 3,9, coisa que o valha. Então, mas se para... não consegue fazer 3,9, temos aí o, o varão, apertamos e apertamos também o guarda E sabes, o perfeitinho. Está bom, vamos embora. E até se quisermos pôr dois guarda-sol no futuro, podemos pôr a vista. Podes, podes andar a, a mexer na, ao longo da mesa com a sua anteassombra queiras ter. Está bom, bora!